dois, três. Ela não cruzou porque não é. é agora nós vamos ver também aqui a. É, vamos fazer outra pergunta. Variante. Essa pedra para planeta urânio, se fosse cruzo, for, se, for, se, for, se, for, se não fosse, não cru, Ela também não cruzou porque não é de urânio. Bom, vamos ver se ela vem de Saturno.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 Bom, vamos tentar Vênus. variante que essa pedra veio do planeta de Vênus. Você cruza, senão você não cruza. Também não cruzou. Então nós já passamos aí por... Oito planetas, sete planetas. Quarta um planeta. planeta, 4, planeta é o planeta Mercúrio. Vamos ver se ela vem do planeta Mercúrio. Ó, um, dois, três.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 por ser assim, um meio um marrom, quase preto, indica que ela não veio do planeta Mercúrio. Agora vamos fazer um outro teste. Veja bem. A densidade de ferro dela é baixa. Então ó, vamos lá. Variando, a densidade desse... desse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 Agora, vamos a um detalhe muito importante, mas esse é importante, esse detalhe é importante, por quê? Os meteoritos verdes que apareceu, acho que um ou dois de, de mercúrio, eles são de, um, de uma estrutura verde, com muito baixo teor de ferro,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 Um pouco mais ele aqui pra vocês verem que ele tá girando mais. Porque se ficar perto, ele vira mais, mais devagar aqui. Olha, por quê? Porque ele tá confirmando que é um carbonado com micros diamante. Agora, isso tudo é interessante. Agora, vamos fazer um teste nessa pedra. Essa é um basalto variando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 da composição dele, eu tenho a composição dele, eu posso pegar toda a composição dele e deixar anotada e também aí pediu os amigos aí que entraram no vídeo aí, que tiver alguma opinião aí, que tiver algum estudo sobre o meteorito aí, dá uma opinião aí, uns comentários então é, eu já fiz vídeo anterior dele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 que eu tenho conhecimento seria o primeiro de Mercúrio com essa camada escura, O mais ele tem uma camada meio esverdeada. Porque os meus teóricos de Mercúrio, quando, geralmente quando eles entram na atmosfera nossa, eles são um pouco um azul e verde. Mas a gente vai mandar ele também Mas... para o Instituto, né?